Muito cuidado, mulher. Muito cuidado, mulher. O golpe tá aí, dá quem quer. Muito cuidado, mulher. Muito cuidado, mulher. O golpe tá aí, dá quem quer. No Instagram é bonitinha, muito cuidado, vai. mulher. Muito cuidado, mulher. O golpe tá aí, dá. Muito cuidado, mulher. Muito cuidado, mulher. Muito cuidado, mulher. O golpe tá aí, dá quem quer. Muito cuidado, mulher. Muito cuidado, mulher. O golpe tá aí. cai quem quer. No TikTok convide um amigo. Você pode ganhar 100 reais ou mais. Então, convide seus amigos. Convide seus amigos. Convide seus amigos. Convide seus amigos. Convide seus amigos. Convide seus amigos. Seus amigos. Com um TikTok você ganha dinheiro fácil. O que você achou desse vídeo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem esse aplicativo do TikTok? Eu sei como você pode ganhar muito dinheiro no TikTok. Mas para isso, você precisa me ajudar. Coloca o meu código, que é o 243741948, para que você possa ganhar também uma bela comissão. Tá ok? É isso mesmo, 80 reais. Curte aí!